Eu te convido a meditar comigo, a vivenciar o silêncio interior, a respirar conscientemente, a olhar para os seus próprios pensamentos a partir de um estado de auto-observação. Sente-se numa posição confortável e é simplesmente Inspire, expire lenta e profundamente. E nessa respiração lenta e profunda, mantenha-se no aqui e no agora. Observe como, nesse estado de tranquilidade e equilíbrio, Interior, você se torna capaz de observar os seus próprios pensamentos e escolher não se identificar com eles e simplesmente deixá-los passar então isso agora inspirando e respirando desfrutando do momento mental, e sentindo dentro de você a energia que pulsa, a energia da vida, que anima o teu espírito, que traz força para o teu corpo, que traz equilíbrio para o teu corpo, que te possibilita acessar a inteligência em Que faz com que você respire, que você nutra todas as suas células, que você nutra todos os seus olhos, os seus tecidos. Que faz de você um ser invencível quando você está em equilíbrio, quando você se cuida. Aproveite agora para exercitar a autoresponsabilidade. Responsabilize-se pela sua vida e encore dentro de você a força inata que governa o teu mundo interior. É esse mundo interior que possibilita você acessar todas as suas potencialidades e se fortalecer a capacidade de transformar desafios, enfermidades, qualquer situação da sua vida que te encontraria em oportunidades, é signifique assim através da sua inspiração e da sua expiração fortaleça-se fortaleça nesse estado de presença. A sua autoconfiança, leve a sua estima e diga para você: eu sou imbatível, eu sou invencível, eu sou o máximo, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa incrível. Eu fui dotado pelo Criador de todas as ferramentas que me transformam numa pessoa capaz de manifestar a minha melhor versão todos os dias. Eu estou fazendo isso exatamente agora. Mantenha a sua respiração lenta, profunda e tranquila. Conexe-se ao seu estado de bem-estar com profundidade, com elegância, com tranquilidade.